Olá, bom dia. Estamos aqui reunidos para mais um dia de, desta nossa Green Week, um evento que foi pensado pelo Juan Merlin para refletirmos todos bastante mais sobre aquilo que é o nosso papel na luta para, pelo nosso planeta, em prol do nosso planeta, e um bocadinho para fazer contraponto àquilo um, que têm sido as tendências de consumo e que, se, que tem o seu ponto máximo no dia da manhã, que é a chamada Black Friday, Hoje, precisamente porque a Black Friday tomou proporções um, talvez mais dramáticas com a ajuda das redes sociais, hoje temos connosco um painel muito especial que nos vai falar sobre as novas formas de luta deste ativismo. Temos aqui connosco a Diana Reis, que trabalha como ilustradora, animadora, argumentista, designer de interiores, diretora da arte e editora de vídeo. Pô. <risos> ah, trabalha na área da produção de espetáculos há 10 anos, viveu na Bélgica atualmente está em Portugal, e esteve envolvida em ativismo ambiental durante vários anos e tem a causa animal como bandeira principal segundo ela, isto não fomos nós que escrevemos, como não tem grande talento para ser ativista <risos> insiste em fazer lo ilustrando o um mundo melhor no projeto de angarição de fundos para ONGs que criou com a colega e amiga Maria Reis Rocha, conhecida como uma causa por um dia olá, Diana Olá, Carolina. A Carolina Salgueiro Pereira é ativista na área dos direitos humanos, feminismo e mídia. É fundadora do movimento da ONU Mulheres Refashion em Portugal. É co diretora da Sethian Project na Índia, uma organização que apoia raparigas e mulheres através da educação, ajudando a quebrar ciclos de pobreza. É também uma Global Shaper do Fórum Económico Mundial. Está envolvida num conjunto de outras iniciativas com as Nações Unidas, o Parlamento Europeu ou a Right Livelihood Foundation. Ao meu lado direito tenho a Joana Guerra Tadeu, ecofeminista e ativista pela justiça social e climática, cria conteúdos na área da ecologia e do impacto social e é a voz do programa Ambientalista Imperfeita na Antena 3. Formada em Ciências da Comunicação, é acompanhada por uma comunidade de milhares de ambientalistas imperfeitos nas redes sociais, disposta a fazer mais e melhor pelo planeta e pelas pessoas. Significa que nós já estamos nas redes sociais, não é? Neste já, momento. Já estamos. Okay. Já. Pressão a aumentar. E a Mafalda Fernandes, que é aluna finalista do mestrado em Psicologia da Universidade do Porto. Criou uma página no Instagram, chamada Quotidiano de uma Negra, que tem como objetivo partilhar as batalhas diárias para combater o racismo. Acredita que, ao esclarecer dúvidas culturais, é possível trazer para a mesa questões que não são faladas em Portugal. Hoje, na nossa sessão, nós vamos falar de todas estas lutas, de como todas elas são importantes para aquilo que é a sustentabilidade, desmistificar esta coisa de que a sustentabilidade é só uma coisa muito verdinha e ligada ao ambiente, uh, e perceber como é que nós todos novamente, porque é esse o grande objetivo desta semana, podemos ter uma palavra a dizer sobre isto. Um, vocês que têm todas muita experiência em redes sociais, muitos seguidores, um, e que percebem a responsabilidade de cada coisa que se diz, não é? portanto a minha pergunta vai assim, logo direta para o painel todo, depois falem por ordem <risos> ou, ou digladiem-se para, para responder, mas a primeira questão é precisamente essa, é como é que... Uh, se usa esta responsabilidade individual, tendo consciência... e Nós ontem criamos aqui um conceito novo, chamado os conscientes praticantes, ok? okay. Que, as pessoas têm noção da sua consciência, que, têm, que têm noção que são muito conscientes daquilo que é o seu papel. Uh, portanto, como é que vocês usam essa vossa responsabilidade nestas novas formas de luta? Como é que, afinal, uma rede social, que é tida como uma coisa tão superficial, às vezes pode, efetivamente, ser uma forma de luta. Começa a Carolina, que tem mais seguidores. <risos> Pum, não, mas eu, por acaso, assim. <risos> ia dizer. Eu acho que não faz muito sentido começar, só porque um, as redes sociais, para mim, são um meio, ou seja, é sempre um meio e não o um fim em si mesmo, mas, no meu caso, um, eu, eu, passo lá imenso, eu passo imenso tempo sem ir lá. Ou seja, uh, eu, eu acho que... Aquela o meu foco do trabalho, é um sim, é o isso, meu, não, é péssimo, mas <risos> o meu foco do trabalho costuma estar muito e perco muito tempo uh, envolvido em organizações e a fazer outras coisas, mas acho que as redes sociais têm um poder muito, muito grande e acredito que nós ainda vamos depois explorar isso mais a fundo, mas têm um poder muito grande de fortalecer no fundo, essas coisas que estão no terreno, uhum. ou seja, de, de mobilizar pessoas e há muitos movimentos, incluindo o e que nascem de um online para um offline, ou seja, neste momento há milhares de pessoas mobilizadas e há núcleos em montes de universidades e há montes de atividades a acontecer e gente a organizar-se para ir a sair às ruas e não sei o quê, porque uh, foi organizada uma campanha online que, que depois de chega... chega offline. Pronto e, e acho que é todo um, não chega só a comunicar, pronto tenho as minhas ideias do que é que também é preciso para que isso, de facto, aconteça, ou seja, eu é falo muito em impacto de é? storytelling, ou seja, não é só é como é que nós podemos contar histórias e como é que nós podemos comunicar de maneira a garantir que existe um impacto efetivo no terreno, mas, mas acredito muito na força da, das, das redes sociais. Diana, <risos> vou fazer assim, depois fazer okay. o que eu estou. Assim. Um, Eu, um bocadinho ao contrário da Carolina, Uh, foco muito nas redes sociais, porque, também porque este, este projeto que falaste, que, que criei com a Maria Reis Rocha, uma causa por dia, ele acontece todo nas redes sociais, portanto, uhum. se não houvesse redes sociais, isto provavelmente não teria acontecido de maneira nenhuma, ainda por cima aconteceu na, começou na altura do, do primeiro confinamento, portanto, uhum. estava toda a gente em casa, o público estava todo em casa e uhum. ir pelos meios tradicionais da televisão e da rádio, é, é inalcançável, é muito difícil de alcançar e então temos ali uma plataforma gigante onde toda a gente está a ouvir e toda a gente está atenta, estando em casa ainda mais uh, nesse sítio de um, dá-nos ferramentas, para já, pronto, um, isto toda a gente sabe que, que democratiza muito a comunicação e o acesso à informação, que também depois tem o, o, muitos tem lados maus, não, não é? Mas, mas ao termos todas as pessoas juntas nesta plataforma, é tão mais fácil chegarmos a elas, é tão mais fácil criarmos projetos, criarmos movimentos, uh, espalhar, uh, espalhar informação, desinformação, <risos> uh, fazer sim, fazer crescer estes movimentos e, e, portanto, sim, sem dúvida que se não fossem as redes sociais, este movimento que, que criei, e como tinhas dito, eu quando digo que não tenho jeito para ativismo é uh, não sou aquela pessoa que, que se levanta do sofá e que vai para as manifestações ou que se junta uh, um, já já o fiz mas não não tenho esse papel de fazer sentido exato e portanto, fazes de outra forma. E, e, portanto um, fazendo do conforto do nosso lar, onde, onde quer que estejamos porque um, dá para fazer de qualquer parte do mundo, fazer esse ativismo diretamente para as pessoas que estão ali atentas, que vão ver uhum. aquilo. Faz um, sentido. Faz sentido, é muito mais fácil e dar na mão toda a gente. Uhum. Acham que, agora para este lado, vou mudar um bocadinho só, acham ah. que, um, que de facto é fácil fazer a vossa voz ser ouvida através, ou seja, acho que criou-se uma forma diferente no fundo, não é, de fazer chegar a informação. Um, Tornou possível as vossas serem ouvidas? Uh, é sim. Eu acho que tornou possível. Se é fácil? Não. Uhum. Uh, acho que um bocadinho dentro daquilo que vocês estavam a dizer há um ainda agora. Um, nós, quando estamos nas redes sociais e falamos, uh, as pessoas que estão daquele lado, estão a olhar por uma pessoa singular. Um, e dentro do conjunto de pessoas que são os seguidores, não é? Há pessoas que estão mais próximas de nós, uhum. há pessoas que estão muito longe e há pessoas que não estão ali. Uhum. Não sou eu, em específico, quando falo, que moldo, moldo a mentalidade das pessoas ou que faz com que as pessoas tomem determinadas ações. São as pessoas que estão mais próximas de mim, dentro das redes sociais. São aquele conjunto, se calhar, de 10 ou de 20, que está ali todos os dias e que está mesmo preocupado em aprender, uhum. que faz a diferença. Porque essas 10 ou 20, depois pegam na informação e vão falar com a família e com os amigos, que estão completamente distantes da informação que eu falei. E essas pessoas, como têm uma relação próxima com os familiares e com os amigos, conseguem transmitir a mensagem muito melhor do que eu, Paz, não sei quantas milhares de pessoas que estão ali e que lá está. Nem todas estão assim tão envolvidas uhum. naquilo que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que o nosso poder está em começar o, este mecanismo de conversa, de storytelling, não é? Ah, o então, tá um efeito dominó, no fundo que acontece no terreno. Que, que a exatamente. Exatamente. É? Depois é offline que acontece. Exatamente. E que depois fica praticável na vida real, mas lá está, não é fácil porque efetivamente eu às vezes sinto que estou ali a falar e que estou a dar as minhas opiniões e que estou muito é? uh, envolvida, mas eu sei que no dia seguinte eu vou acordar e eu vou passar por uma situação que falei no dia anterior nas redes sociais e que avisei as pessoas de que acontecia e de que era mau, uh, portanto... O poder, também faz parte, não é? Faz, faz parte, faz do parte claro. Mas o poder é um bocadinho relativo, uhum. na minha opinião. Uh, lá está, acho que é este efeito dominó que pode realmente trazer a mudança a longo prazo, não é algo imediato. Não vai ser agora. O, o efeito Exato. multiplicador dos seguidores, acho que isso, isso para mim é fundamental. Tu perguntavas ao início, uh, a pergunta tinha a ver com responsabilidade. Uh, eu acho que nós às vezes... Ficamos assim um bocadinho confusos em relação, ou confusas em relação àquilo que é a nossa responsabilidade quando estamos a publicar online, porque apesar de aquilo ficar lá para sempre, a atenção que lhe é dada é muito curta, não é? Certo. Tu escreves aquilo durante duas horas, parece que é a coisa mais importante que já disseste na vida, e me disse que ninguém se lembra, nem tu, porque já estás a pensar no próximo <risos> sim, sim, sim. e já tens de publicar não um sei o quê. Uh, portanto, nós temos a sensação de que aquilo acaba ali, mas não acaba, e a verdade, as, as coisas, as, as notificações aqui eu dou atenção, é quando de repente aparece alguém que partilha um, uma publicação minha de há 3 meses atrás uhum. e a pessoa fica, oh, esta pessoa veio aqui dar e, e tu vês que aquilo continua ali e que aquilo continua a existir, o que quer dizer que o que eu disse em 2015, que era uma parvoíce, também bom. pode vir a aparecer e isso, isso faz com que tu sintas mais o peso da responsabilidade, afinal não é assim tão efêmero, afinal está aqui para sempre <risos> e pode um dia vir perseguir-me, porque havia coisas que eu dizia efetivamente em 2015 que não diria hoje e eu tenho que saber gerir isto. E depois há outra coisa que tem mais a ver com o que a Mafalda disse, que é eu, a responsabilidade do meu conteúdo, quer as pessoas me sigam, saibam ou não, não é só minha, porque o meu conteúdo só está terminado quando as pessoas param de engajar com ele. Uhum. Uhum. Eu faço um post e o post não termina na, na imagem nem na legenda que eu fiz, porque depois ele vai ser partilhado nas minhas stories. Eu vou receber mensagens, vou responder estas mensagens, ele vai ser comentado. Há pessoas que vão responder aos comentários. Vai haver hate, vai haver muito amor, vai haver muitas discussões, vai haver pessoas a partilhar nas suas stories e todo esse efeito dominó que vocês referiam, todo esse efeito multiplicador pode ser ótimo, pode ser péssimo e pode ter resultados fantásticos e pode ter resultados inúteis e pode ter resultados negativos, faz parte do conteúdo que eu criei. Então só está terminado quando esse engagement terminar. E eu não sei quando é que ele termina. Uhum. Então há uma parte da minha responsabilidade que é tentar perceber como é que vão, como é que vão ser as reações, quais é que vão poder ser as más e as boas, se vou ofender alguém, se vou ofender porquê, uh, porque vou ofender alguém, porque, porque sempre alguém sempre ofendido, ofendido, ofendido, ofendido e faz parte. Né? Mas é, a questão é se é que é que vai está. ser esse o centro da conversa, se eu consigo prever isso. Porque ele só vai estar terminado quando toda a gente acabar de, de lhe responder. Essa questão do, do, do ódio não é? um, e da desinformação uh, que falávamos é, é um tema bastante relevante, sobretudo, uh, acho eu, que não sei nada de redes sociais, ok? Novamente, portanto, estou aqui só para aprender convosco. Um, que tem a ver com o anonimato, não é? O anonimato, de alguma forma, uh, ele potencia o que é bom, mas também potencia bastante o que é mau. Portanto, os ódios, não é? nós muito mais facilmente... De fazermos um comentário negativo uh, e, e se eu não vos conhecer de lado nenhum, e se a minha conta até for relativamente anónima, não é? eu, eu posso fazer, posso dizer aquilo que eu quiser, ninguém sabe quem eu sou, um, e aumentar a desinformação. Vocês sentem isso, ou seja, também como é que se lida com isso, não é? Porque porque eu creio, acredito que haja uma parte, por mais que a pessoa queira ser. Há sempre 10%, não é? Pelo menos de ódio que nós vamos conseguir <risos> provocar em alguém. Um, mas como é que se gera isso também no vosso dia a dia, nessa vossa constante Oi. crença de que vale a pena esta luta. Com amigos. <risos> Se for a Carolina e lhe Pá, não acredito, estou aqui numa discussão tão <risos> estúpida, ajuda-me. Sim, sim, <risos> sim, eu, acho que, eu costumo chamar-lhe os sapos. Porque eu acho que eu tive de arranjar uma figura para, pronto, ou seja, não é o para João não sei que quê, é? é o sapo. Está ali a comentar outra vez, pronto. E, pronto, depois também acho que, e sabe outra coisa que é, e que, tem, e que está ligada à responsabilidade, que é se nós apagamos ou não apagamos uhum. uh, comentários, eu apago, pronto, e, e acho que... apaga comentários? Apago comentários okay. que sejam de eu ódio gratuito uhum. porque eu, no fundo, eu penso sempre assim, ok, uh, eu estou a fazer isto para, imagina, para a comunidade LGBT e quero que essa comunidade, que isto seja um espaço seguro para essa comunidade, uhum. E, e, portanto, eu não quero que quando... Esta pessoa já tem, estas pessoas já têm de lidar com tanta coisa que eu não quero. Quando entram aqui, Só têm de estar a, a ler aqueles comentários. Porque, imagina, fizeram um, um post qualquer sobre pessoas trans e as pessoas que leram aquilo pensam, até se sentem, uh, ok, uh, validadas e, e empoderadas, acolhidas, no dois. fundo, acolhidas os seus comentários em baixo forem horríveis, isso anula completamente o propósito. Portanto, acho que é uma é isso que estavas a dizer. De só acaba quando acabar o, o engagement. Então eu sinto-me responsável por aquele post antes, durante e depois de certo. ser publicado. não é Mas, mas em relação ao ódio, eu, eu, no início afetava-me bastante, mas eu... a sério, afeta-me zero. Depois não, percebeste que não era contra ti, não, não. é? Não. Sim, porque, sim, porque, não é pessoal e também é. É. Às vezes temos, assim, sim. uns de estimação. <risos> sim, é verdade, é verdade. Estes <risos> <risos> são, eu... são os sapos que querem ser Sim, é. mas eu acho é. que depois, no meu dia-a-dia, -dia, como eu estou muito focada uh, no trabalho em si, eu não acho mesmo que aquilo... Eu penso assim, foi também... Tanto focada no, no trabalho, como depois, que mais bem estava a fazer os amigos, ou seja, eu leio aquilo pensei Fogo, mas eu a seguir vou beber uma cerveja, estou, estou agora preocupado com isto. Percebes? Ou, ou até amanhã, uh, eu sei que vou estar aqui a, no terreno a fazer não sei o que é para estas pessoas e estou... Pá, não, não me preocupa mesmo. Mas acho que, pronto, é diferente. Eu não apago nada. Queria só... Eu nunca apago nada uh -huh. okay. e... Uh... Go with the flow. Não, Embrace eu, durante, the challenge. Durante, lá está, o início. Houve uma altura em que eu até publicava nas stories os piores, se, para enchevelhar o sapo, uh, deixei de fazer porque depois eles alimentam-se daquilo, por isso acabei por deixar de fazer uh, mas o que eu faço, e fica aqui o aviso para todos os meus haters, eu tiro screens de tudo e guardo tudo e uhum. tenho a informação toda portanto se um dia, até porque na altura das eleições presidenciais eu recebi chamadas de vídeo de, de neonazis, uhum. Pá, eu não tenciono ser vítima de um deles, uh, que decida vir para offline Portanto, eu tenho essa informação toda guardada e guardo, porque eu acho que as pessoas se esquecem. Uh, não sei se a Mafalva não quero depois também deixar aqui, porque de certeza que deve <risos> ter muito para dizer. É que de facto do outro lado estão pessoas e há coisas que são pura violência. Uhum. Há coisas que, que são estúpidas e que uma pessoa até se ri. Coisa que é sempre... só palermice, não é? Epá, é só um lá está, e a gente, <risos> tá gente chama-lhe Chapos. E é não... mas, há, mas há outros que, que são ódio total. Uhum. E quando começam a a comentar o nosso corpo e não as nossas ideias uhum. ou começam a, a, inso, a fazer ameaças à nossa família ou a tentar telefonar-nos em vídeo uh, e a mandar fotografias de si próprios com tatuagens neonazis não. calma, uhum. calma porque isso é sério uhum. e eu tensiono levar isso uh, a sério a como sério. deve ser levado uhum. Uhum. Ah. Um, eu, para já, tenho tido sorte uh, sorte, salvo vocês uh, não tenho... Não, nunca houve ninguém que me ameaçasse diretamente ah, sobre os conteúdos que faço. No entanto, uma coisa muito interessante é que tenho notado que as pessoas ficam muito indignadas se eu utilizar, por exemplo, ironia para discutir um assunto. Ou seja, muitas vezes ah, a pessoa decide atacar-me não pelo que eu disse ou pelo conteúdo do que está dito, mas pela forma como eu disse. E, portanto, a minha gestão de não levar com o ódio tem sempre muito a ver com a forma como eu comunico. Com o tom de voz? Uh, com o tom de voz <risos> ou, com, ou, com, ou mesmo com a forma de escrever. Porque uh -huh. é sempre que utilizo ironia ou que, de certa forma, escrevo alguma coisa numa de... Ah, que está bem claro, vocês é que não entendem, não é? Ou tento <risos> yeah. dar uma de quase superior, que não é, porque na realidade eu não percebo porque é que as pessoas não entendem, mas... É? Mas, quando faço, as pessoas realmente sentem-se ofendidas e, e levam muito a levam sério, muito né? a sério e querem se, muito, se defender, é quase, sério. daquilo que, que foi dito. Portanto, eu tento gerir esta situação toda com a forma como falo. Claro que depois, o pior que acontece não é? é que existem sempre estas pessoas que parece que se alimentam não é? de, de uhum. dar ódio gratuito. Uhum. E quando essas pessoas aparecem, como eu nunca disse nada que elas pudessem pegar para poder realmente atacar e ofender, o que elas fazem é uh, tentar ofender-me de forma subtil, uhum. que às vezes uh, parece que magoa ainda mais ou que dói ainda mais do que se a pessoa fosse direita e dissesse tudo o que tem para dizer. Uhum. É aquele tipo de comentários do. Ai querida, é estou ignorante, love and light. Sim, sim, sim. <risos> em que, em que escreveram toda uma coisa, mas acabam em. Mas beijinhos. É. Sim, sim. É. É uma parte. De mas beijinhos, pessoas. muito Beijos. amor, agora é o teu trabalho. Continua. Sim, Exato. Sim, sim, sim. Um, você? É terrível. Uh, uh, Diana, começaste durante o grande confinamento, não é? Sim. Só sim. para acrescentares alguma tensão àquilo que já foi um momento tenso das nossas vidas. Estávamos um, a precisar. Ah. Um, quando, quando, quando pensaste uh, em começar, não é? em, em, fazer, em fazer essa conta, qual, qual era o objetivo? Ou seja, era manter-te -se de perto dessas pessoas? E que dizias há pouco, não é? Que é, as pessoas estavam ali, estavam em casa, portanto, uhum. é, é uma forma também de, de te aproximar, é uma forma de fazeres aquele ativismo mais fácil. Uhum. Uhum. E mais fácil, que fique claro, que não tem, não tem obrigatoriamente ser mais fácil uh, Mas... com esta leveza. Pode uhum. ser mais... Cómodo em termos Exato. físicos, mas não é mais fácil, é só para as pessoas que nos estão a ouvir, porque isto claro, não é mais fácil a maior parte das vezes em termos emocionais, até provavelmente é mais difícil e, e já lá vamos também. Mas sentias que era para isso? Era era porque de alguma forma também ficavas mais próxima das pessoas? Conseguias ter uma causa podendo estar em casa? Uhum. O, que é que, o que é que te motivou de, algo, de alguma forma? Bem, de início. Um... De início eu seguia também algumas contas de, de, de outros ilustradores que, que criavam ilustrações todos os dias, Não necessariamente em relação a causas, mas em relação ao dia-a-dia, -dia. e aquilo criava-nos criava uma rotina naquilo que de repente, no meio da pandemia, deixou de existir, uhum. começou a ser tudo uma grande confusão, e, e estas, estas contas estavam a criar uma rotina, estavam ali a, a pautar as semanas, os dias. Ajudava, não era? tipo, tipo... E, Sim, e, e sentias que havia pessoas do outro lado a passar o mesmo que tu, e, e pronto, havia essa comunicação, era muito, era, era bom. <risos> Uh, psicologicamente era muito bom e então eu também também tinha coisas a dizer e comecei a fazer um desenho por dia de outras séries de, de ilustrações um, e depois uh, quando acabei as outras séries pensei, um, por que não rentabilizar isto, em vez de estar a fazer ilustrações que, que acabam aqui ou que acabam quando acabam o engagement <risos> uh, por que não rentabilizá-las uh, ven vender estas ilustrações e angariar dinheiro para ANG, já que a mim faz-me sentido falar de, de neste momento, que as pessoas estão todas uh, muito mais atentas, faz sentido falar das, das causas que me tocam. E, então, e, pronto, e falei com a Maria e ela concordou e, e foi por causa disso que, que criámos este movimento. e Foi para angariar dinheiro. Uh, mas também para, para comunicar as causas através da imagem, que, que tem muito mais alcance do, do que as palavras, pelo menos é um alcance muito mais imediato. Também a rede social tornou-se um bocado o, o espaço da street art, uma, uhum, uhum. porque é tornou-se a street das pessoas. Uhum, um, e então, pronto, usámos essa plataforma nesse sentido. Claro que depois a coisa evolui e, e quanto mais te envolves, mais queres dar, mais queres fazer, e de repente não te para mais nada. <risos> um, Chate se fores a Carolina. Exato. A senhora, que as existem. <risos> exato. Um, mas, sim, portanto, quanto mais te envolves, mais, também mais problemas vês, mais pensas, é, eu tenho que falar sobre isto, e quero falar sobre isto, e quero uhum. falar sobre isto. E já que tenho aqui a plataforma que as pessoas estão a ver e estão a acompanhar, e, e ainda um bocadinho voltando atrás à questão do, do, do hate, um, eu acho que essa questão do rei também levanta duas questões, que são, uma, a validação e outra, que nós estávamos a falar antes de uhum. começar, a bolha uhum. em que estamos. Portanto, por um lado, um, nós ao fazermos este tipo de conteúdos uh, sobre direitos humanos, sobre sustentabilidade e o que seja, Estamos a validar muitas uh, as opiniões das pessoas, portanto as pessoas se sentem-se... Uh, mas, é, mas é as se vossas pessoas, uhum. não é? Pronto, por outro lado, uh, quando vêm esses haters... Claro, não estou a falar de, de, de hate gratuito, de, de ódio gratuito, como... Ai, minha filha, não sabes nada sobre isto, tchau. Uh, mas se, se, se, for um, um, se for um hate com um bocadinho mais de conteúdo, uh, também sinto que é um bocadinho nossa obrigação, apesar de ser chato, muito chato, Sim. mas também sinto que é um bocadinho a nossa obrigação irmos estudar sobre o assunto e sabermos responder com, com propriedade e com conhecimento uhum. para pronto, para dentro daquilo que sabemos, tentar passar um bocadinho ao outro lado e dizer às tantas não vale a pena estares a dizer isso, porque... Uhum. Não, porque, se calhar, é bom desmistificar uma coisa que é muitas vezes... A palavra influenciador acabou por ter uma conotação muito uh, negativa, não é? Uhum. Eu por... acho que não há uma, uma conotação negativa, é uma, uma conotação comercial. É só sim. isto. É comércio. Sim. Uh... É um agente de comércio. Uh... É uma pessoa que vende coisas. Uh, sim, mas eu acho que é mais negativo... Eu gosto do lado de quem não... Uh, okay. <risos> não sei, pode ser, é, isso é só um achismo. Um, é mais negativo do que positivo. Se Sim. Calhar. Por isso. Um, e desculpa, <risos> também assim. é um bocadinho por causa dessa bolha. Para Exato. nós o influenciador é uma Exato. coisa muito positiva porque os influenciadores à nossa volta Sim. transmitem e mensagens é do essa, bem. Né? É como e é que, que como é que se sai? A mafalda falou um bocadinho disso, não é? Que é, acredita que consegue haver um efeito também no, no, no offline. Um, mas também como é que se trabalha para sair dessa bolha? Não é? Porque eu acho que a grande dificuldade é essa. É, é sei lá, é por exemplo alguém que que se nem, nem te seguia três meses depois uh, fazer uma publicação? Eu acho que isso vem muito é? de, de nutrir da tua comunidade, porque é assim, eu não apago o hate, mesmo que ele seja hate gratuito, mas a minha comunidade apaga, porque a minha comunidade denuncia e o Instagram apaga okay. porque houve 20 denúncias, 30 certo. denúncias. Portanto, quando tu consegues nutrir a tua comunidade e consegues realmente ter engagement, ela trata do seu espaço, porque o espaço é dela. Certo, esta mas, ideia de que o Instagram Mas como é que é mesmo, alargas os espaços? É é? A questão é, como é que alargamos esses espaços? Como é que conseguimos trazer para as vossas causas, todas, as pessoas que não, esta, que não estão nesta sala, que não nos estão a ouvir, no caso? É um misto que a Mafalda disse com um misto que a Carolina disse. É confiar neste efeito multiplicador e que as pessoas vão... Porque a pessoa não partilha o teu post sem nada escrito. A pessoa partilha o teu post e diz... Ah, isto pôs-me a pensar sobre os meus uh, os meus hábitos de consumo. Ou isto fez-me pensar que realmente é uma província fazer não sei o quê. E, e isso vai despertar na bolha dessa pessoa que não é totalmente... Uhum. Não está interesseira inter inter inter inter inter inter inter inter com a minha, mas não é completamente igual à minha. E vai expandir. Isso é por um lado. Por outro lado, aquilo que a Carolina disse. O Instagram é só um meio. Uhum. E nós não podemos... Temos uma luta e temos uma agenda. Não nos podemos encerrar neste meio. Temos que escrever para outros sítios, temos que falar noutros sítios, temos que ver estes debates e é assim que a bolha se vai Tem se que vai ser estender. consequente, sim. não é, no terreno? Sim, Sim, eu acho que também se pode acrescentar algumas coisas, que é... Até acho que faz um cruzamento entre isso e o hate, que é... Pronto, eu, eu os meus posts não são... De, ou seja, Instagram é uma coisa instantânea certo. e os meus não são nada instantâneos. Eu, é, são posts muito mais... Eu acho que as pessoas me procuram muito para quando acontece uma coisa, se informarem sobre o que é que podem fazer acerca uhum, dessa uhum. coisa. E eu tento sempre, eu sou um bocadinho geek nisto, portanto, não... Um, mas eu tento. Eu tentei chegar a uma fórmula, na minha cabeça, okay. de como é que eu acho que o conteúdo vai ter o máximo de impacto possível. E então, na minha cabeça, eu cheguei à fórmula de contar as histórias das pessoas nas, nas linhas da frente, ou seja, dar voz às pessoas que estão nas linhas da frente, backup, ou seja, apoiar isso com o contexto histórico ou contexto uhum. político, uh, ser orientado para a solução e ter um call to action. E eu tento que todos os meus posts sejam assim. Okay. E por isso é que eu acho que também, quando eu ponho alguma coisa, eu, não, eu muitas vezes não recebo tanto aqu... ou seja, e, ah, eu uso hashtags para chegar um, àqueles que não concordam comigo. Eu faço isso propositadamente, okay. uh, crescendo lá <risos> e ponho... Mas eu, mas eu fiz o post já de uma maneira a pensar em não, ou seja, eu não fiz um post a dizer, esta malta é toda burra e depois não, fui lá pôr... Não é provocador em Sim, Sim, ou seja, okay. é provocador no sentido em que eu nunca me limitei a dizer aquilo que, que eu acho... Mas acho que também está construído uma maneira em que eu estou a argumentar para aquilo que é eu. É informativo, já, não é? Sim, já que que eu, tentar alguma. Sim, então eu acho que quando as pessoas chegam, nunca chegam numa de pronto, agora vai uma batata para um lado e para o outro. Chegam numa de não, eu tenho aqui de fazer um post. Ou seja, os comentários ofensivos para mim são sempre uns testamentos. Eu sempre, ai não, que eu agora tenho aqui de elaborar, ah, é. porque viram hum. que eu também elaborei. E, e, pronto, eu tento fazer isso ativamente. Isso, é bom, não é? isso Também que faz com que as pessoas pensem, concordem, sim, sim. concordem ou não, não é? Eu acho claro. Que, pronto, é que isso, é, isso sim é democracia, sim. que é uma coisa sim. que a Diana começou por dizer e isso sim é democracia. E é, isso, é por isso que eu não apago os comentários, lá está, deixa... Mas eu não tenho esta questão de estar de tentar, a de tentar criar um espaço seguro que a Carolina tem. Não é? Aliás, o meu Instagram não é um espaço seguro, são para lá procurando um espaço seguro, vão ser muitos <risos> iludidos. É um <risos> sítio desconfortável. Eu digo coisas, eu mando batatas, como a Carlinha está a dizer, digo coisas provocatórias de propósito. Uh, e Achas que funciona melhor assim? Não, ou, não, é, ou não, é só porque Não é, não, não, é, melhor, é pior, não, não, tudo é não, necessário. Não, não, não, não, a, não. a minha questão é. Uh, uh, é a tua forma é a tua Não forma é a minha de forma, de fazer. eu uso várias formas, eu okay. eu não tenho só uma estratégia como a Carolina, eu para cada assunto crio uma estratégia, okay. para cada post, okay. crio uma estratégia. E, e tenho, aliás a Carolina já nos ajudou a construir alguns, tenho, tenho publicações feitas de tal e qual, na mesma lógica que a Carolina uhum. que acabou de explicar, tenho outras que são literalmente uma imagem com uma frase que vai causar o caos, e depois, uhum. e depois lá está, o conteúdo está nos comentários. Uhum. Uhum. E isso para mim, lá está, porque eu vejo a rede social como uma rede social, uhum. eu não vou para lá escrever uma coisa que ninguém vai comentar, eu vou para lá escrever uma coisa que toda a gente vai comentar, o meu objetivo é esse, e é ver o que é que sai dali. E muitas vezes é daqueles comentários que sai o próximo conteúdo, uhum. ou que sai a minha próxima preocupação, ou que sai a próxima coisa que eu vou estudar. Uhum. Uh, e uso muito também como ferramenta nesse sentido de, de, de investigação e de trabalho. É? Porque eu tenho um programa de rádio para fazer e tenho coisas para escrever, e eu preciso saber o que é que as, em que é que as pessoas estão a pensar, e quais é que são as dúvidas das pessoas, e quais é que são as falácias em que as pessoas caem por causa do discurso mainstream, e, uhum. e para isso eu preciso do feedback, não é, Portanto, não posso ir para lá só mandar as minhas, as minhas, a minha uhum. informação, claro que eu tenho imensos, imensas publicações que são educativas e informativas, se calhar até a grande maioria, mas uh, eu vivo muito este feedback, de uhum. perceber o que é que vai na cabeça das pessoas. Uhum. Eu acho só que uma questão que também é muito interessante né, nesta ideologia de passar a informação, ou como é que podemos né, criar algum impacto, uh, é que nós, nas redes sociais, né, nós conseguimos chegar a muita gente, mas aquilo que é o poder em si um, é muito relativo. Uhum. Porque mesmo uma pessoa em Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de pessoas, uma pessoa que tenha um milhão de seguidores, o poder dela continua a ser relativo. Uhum. Uh, isto porque Porque existe uma Assembleia da República, não é? existem leis, existe toda uma parte que é oficial, por assim dizer, uh -huh. e que é estruturada, e é lógica, e está ali por algum motivo. E uh, eu às vezes questiono-me porque é que eu não criei uma página, numa tentativa, de fazer essas pessoas acordarem e elas certo. próprias usarem a voz. Porque elas é que têm o poder, não é? Eu aqui, eu sinto muito que dentro daquilo que eu faço nas redes sociais, eu estou sempre a usar os poucos recursos que eu tenho e, com isso, tentar chegar ao máximo possível de gente. Ah, mas uma coisa que me deixa muito nervosa é o facto de eu saber que existem pessoas que, efetivamente, têm os mais variados recursos e que podem levar a mensagem que eu estou a tentar passar de uma forma muito mais fácil. E sentes que não chega não é? lá? E que, seja, que não chega não, lá. Não se consegue chegar aos governantes e, uh, e aos nossos Existe. representantes da Assembleia da República. Eu Existe. sinto imenso que nós não, não, é, não... Às vezes nós conseguimos. Atenção, existem pessoas que, efetivamente tenham atitudes e, e, e preocupam-se com, com, com os assuntos que nós todas falamos nas redes sociais. Ah, mas aquilo que eu quero dizer é que há muitos problemas que nós falamos e que nós sentimos frustrados, por não conseguimos efetivamente que eles evoluam, não é? Que se aquela pessoa desce tanta atenção a esse problema como nós estamos a dar diariamente uhum. Ao, ao, uhum. às nossas causas, não é? se calhar esse problema resolveria-se muito mais rapidamente e muito mais facilmente e poupariam-se muitas vidas. É mais por aí. Uhum. Sim, eu acho que não é uma relação, pode não ser uma relação direta, mas tu estás a conseguir chegar aí. Sim, sim. Ou seja, uh, quando tu faz, estás a fazer um que não é o António Costa que vai lá ler, mas para mim, por exemplo, o meu objetivo de estar nas redes sociais e de partilhar é mobilizar pessoas. Sim, o meu sim. objetivo último é que elas se juntem a coletivos claro. ativistas, é que elas se juntem a ONGs, é que elas se mobilizem offline Pronto, e claro que depois há muitas que não vai acontecer isso mas tudo bem, mas eu estou tô, eu tô lá a trabalhar para isso e eu acho que a uh, tu comunicares e conseguires mobilizar pessoas e conseguires que elas se juntem a um coletivo feminista ou a um coletivo pela justiça climática ou o que for, depois esses grupos estão constantemente sim, a trabalhar sim. para mudar o status quo e para, para, claro. para avançar em coisas e, para, e, e falam para o poder, não é? Sim. E, Eu... e portanto, indiretamente tens esse poder. Sim, porque... sim, sim. Mas também acho que estamos aqui a... a, a, a não dar tanta importância à questão da formação da opinião, uhum. uh, porque as pessoas não têm que, e aqui estou um bocadinho a fazer a do diabo da, da pessoa que está no sofá a trabalhar, <risos> uh, nem toda a gente tem que, tem que ser ativista, tem que sentar um coletivo, tem que sentar sim, sim. uma ONG, um, e a formação da opinião é, é fundamental, por causa do tal efeito dominó, um, e, e muitas vezes é isso... Essa é a primeira ferramenta que nós temos em mãos nas redes sociais. Portanto, sim, sim. depois disso, há, ent há então o, o, o, pronto, o passar para o offline através das conversas, o passar para o offline através do, dos movimentos. O ah, limite depois acaba por ter um efeito nas urnas, que é o sim, de última informação Sim, é da sim pública, nas não. urnas e, e, e não só no nosso voto direto, mas também isto, isto vai, acaba por sim, chegar sim, às sim. pessoas certas, claro. mais tarde ou mais cedo. Por exemplo, mesmo ah, no em uma causa por dia. Nós uh, falamos sobre as causas. Temos aqui plataformas muito diferentes na forma de comunicar, o que também é ótimo e é super necessário haver maneiras e de comunicar diferente. E que chegam a, a, a muito mais gente, não é? Porque Exato. Porque se e, com e, coisas diferentes e com causas diferentes, não e tem mal? damos uh, visões diferentes e abordagens diferentes. Por exemplo, na, na minha plataforma há muito amor <risos> <risos> há, e, portanto, também não há hate. Também é uma plataforma muito, muito mais Isso pequena, que não é? Fora. Diz, fica para a, a joana, é de provocar uh, mas, um, mas portanto há aquela, aquele, uh, a espalhar positivismo Também há, há várias plataformas de, de notícias só positivas, uh -huh. por exemplo uh -huh. um, e, e positivismo atrai positivismo, sim, sim. Uh, atrai o bem-estar As pessoas quando estão bem também querem fazer bem uh -huh. um, E outra coisa que, que fazemos que é ao, ao vender e ao espalhar no offline uh, a nossa arte Que é uma arte que já aborda causas Uh, também estamos a levar para fora, mas para dentro das casas das pessoas, uhum. um, esta esta mensagem que está sempre lá exposta ou num livro ou depois uh, que para ajudar nessa se formação partilha. da opinião, não é? Porque pelo menos põe as pessoas a pensar. Exatamente e e é que e, e pronto é um objeto esteja na cabeça, esteja à vista uh, uh, onde quer que esteja esse esse objeto essa mensagem um, vai vai produzir opinião o que a Mafalda estava a dizer? É que As um nossas problema... expectativas! Sim, não é... E não é só isso, é que eu tenho outro problema, é que... Outro problema, não. Uh... Eu falo sobre racismo, não é? E dentro ninguém da... Que ninguém quer falar, <risos> para começar. E segundo, dentro desta casa... que não existe, não é? Exatamente, não é? Portanto, é, é, é, a ironia, é a ironia, Quem está a falar de racismo está sempre muito zangado se Exato, as pessoas estão sempre é. muito chateadas e muito frustradas. E depois temos a questão de que... Como o próprio, as próprias pessoas não querem falar sobre o assunto, é? para eu chegar, ou para pessoas que estão dentro da minha sim, sim. bolha, por assim dizer, chegar a governantes ou o que for, fica muito difícil, porque não é aquele assunto que a mensagem passa tão facilmente, não é aquele assunto que as pessoas queiram sim, discutir sim. e queiram saber. E depois temos a questão de que nós sabemos que há leis que efetivamente têm que ser mudadas para ajudar no combate ao racismo. Uhum. E aí é um poder muito específico. Uhum. E ah, eu, quando digo, a minha frustração vem muito daí, de não conseguir chegar àquelas sim. pessoas. Eu tenho um post que até digo, quem me dera é poder ter um bate-papo com o António Costa. Uh -huh. podemos sentar e dizer, oh, pá, que aconteceu isto e Fica o desafio aqui outra vez, António Você Costa, sabe? se não estiver a ouvir. ouvir dizer, é. Eu faço um repost, sim, mas o um <risos> Twitter, e Instagram, ele tem tudo, portanto... Um... Mas, eu, mas eu acho que isto também vem de uma parte, porque falaste um bocadinho de emoções quando estávamos a falar do hate, que é, o que é que nós, quando começamos a usar isto conscientemente como ferramenta de ativismo, qual é a nossa expectativa? Onde é que nós queremos chegar? E o que é que gostávamos realmente de mudar? E depois há uma parte que eu, que a minha fala estava a dizer. Então, em Portugal, tem um milhão de seguidores, são mega influencers, não é? são as maiores influências de Portugal, têm mais ou menos um milhão, dois milhões. É. Uh, e não acontece nada. <risos> Sim. Uh, ou, ou temos a sensação que não acontece nada. Uhum. Podes vender muitos perfumes, mas depois uhum. mas não mudas uma lei, não é? Uhum. Sim. Uh, e essa sensação de, então, mas eu tenho este poder, mas sou impotente. É aqui uma coisa, e às vezes nós entramos nesta maionese, mas, no entanto, há boas notícias, eu agora um estudo da Universidade de Leeds, estou toda contente com este estudo e de citar este <risos> estudo 50 vezes, que diz que para mudar a direção de uma sociedade, seja ela qual for, por mais pequena ou maior que seja, basta que 10% da sua população faça uma coisa diferente da norma, Sim. 10%, 1 um milhão são 10% de Portugal, Sim, portanto, Foi. se 10% da minha comunidade, se vocês aqui Exato. conseguirem, tá, já, tá, já, tá. Tá. já estamos a mudar. E obviamente que mudar estamos a, se fosse uma bússola é mudar uns grauzinhos para o lado, não é mudar sim, 180. Sim, sim. Portanto, nós se calhar não vamos conseguir. Não é, com o nosso, não é com o nosso poder que nós vamos conseguir que todas as lei que, que não haja nenhuma lei que permita que o racismo sistémico se mantenha em Portugal. Mas se calhar conseguimos mudar de duas ou três. Sim, sim. Porque é, porque <risos> já é muito bom. E questão. isso é uma mudança, Exatamente. isso é uma mudança na direção certa. Portanto, sim. é muito. Pá, este, este estudo ter saído, como já perceberam pela minha reação, dá-me dá a lente claro, claro, claro. e dá-me publicar mais e agora vamos conseguir. Mas se calhar amanhã uh, o Instagram censura-me um, censura um post porque ele é político uh -huh. e isto acontece, yeah, by the acontece. way, outro estudo, que é quando os, os posts políticos. Aliás, já que estão no Instagram, vão às vossas definições em conta e têm lá um sítio que diz como é que querem os vossos conteúdos e se vocês estiverem ativado que querem que os conteúdos sensíveis sejam filtrados, vocês não vão ver conteúdos políticos. Sim, ok. Não okay. é só nudez, não, sim. é conteúdos okay. políticos. políticos. Portanto, se querem ver conteúdos políticos, têm que pôr lá que querem ver tudo. Isso, <risos> sim, eu acho que só, só acrescentar uma coisa, eu acho que nós também, e percebo que isso vem de uma uma vontade e pronto, e muito urgente de que tudo se mude muito, muito rápido, rápido. E, e pronto, e acho que toda a gente se identifica um bocado, nós sofremos todos um bocadinho com isso, não é, amanhãs que acorda a chorar porque ainda não mudou nada. É, o nosso pensamento também anda mais rápido, a nossa consciência é mais Sim. rápido do que aquilo que é possível mudar claro. numa sociedade Sim. inteira, não é? Sim, porque mas é. eu acho que nós também, às vezes, sobrevalorizamos aquilo que conseguimos a curto prazo, e subvalorizamos aquilo que conseguimos a longo Subvalor. prazo. Uhum. E também há um outro estudo que, que tem a ver com narrativas e, e que demonstra, agora não me lembro, mas depois posso dar a informação, mas que demonstra que a mudança de narrativas é mudança social. E, portanto, quanto mais é isso quanto mais narrativa nós conseguirmos mudar, se conseguirmos mudar as narrativas de 20, 10, 20% das pessoas, é suficiente para gerar uma mudança social. E o nós temos é de continuar este trabalho Consistentemente, e, e se mantermos fortes nisto, uhum. para uma mudança a longo prazo e não subestimarmos o peso que isto tem a longo prazo. Esta ferramenta das narrativas está a ser muito bem utilizada há mais ou menos uma década, é mais ou menos uma década pela extrema-direita. Exatamente. Uhum. E não por nós, que não somos extrema-direita, uhum. pelo contrário. Sim, sim. Não? Essa, essa era uma das perguntas que nós. Como já perceberam, ficávamos aqui a manhã toda, não é? mas infelizmente já estamos quase a ficar sem tempo. Mas uma das coisas que gostávamos de perceber, que eu gostava de perceber, na verdade, sou eu. Espero que as pessoas também queiram perceber. Tem a ver com este engajamento político. não é Muitas vezes diz-se que esta geração, a geração Z, sobretudo, nós somos todas milénials, acho. Ou milénials, não sei, mas é. é. as Eu acho que, sim. É. Sim. sim, bom, as duas não é? estão muito pouco engajadas politicamente. Mas, de repente, nós olhamos, é o oposto, nós olhamos para aquilo que é uh, a vossa atividade, no caso, não é? E, e tudo isto tem fundamentos políticos muito fortes. Eu acho também, nos esquecemos que a política não são aqueles sim. deputados que estão na Assembleia sim. da República, Exato. não é? A política somos nós a palavra já, já o diz por si, é a polis, é a vida pública, portanto, hum, como é que nós também conseguimos, todos, e isto é para mim, que não estou nas redes sociais, como é que eu posso fazer isto offline, eu acredito que possa fazer isto offline, mas como é que nós também conseguimos ser, ter esta voz política para chegar depois àqueles que são os nossos representantes, não é? Mas eu acredito. Eu volto ao início da conversa. Eu acredito muito na conversa do jantar à mesa com a família. E uhum. eu das coisas que eu mais gostei de ouvir até hoje foi alguém dizer-me eu perguntar aos seguidores o que é que vocês fazem para combater o racismo e uma pessoa dizer-me eu converso com o meu avô que tem 80 anos e que dificilmente antes de morrer vai perceber o que é o racismo. Mas a pessoa dá-se ao trabalho de estar ali comunicar, porque é desgastante, é desgastante ter que ter esta conversa constantemente com pessoas que realmente não estão a entender aquilo que está a ser dito. Mas há pessoas que o fazem e eu acho que, lá está, se essas pessoas se enquadrarem nos 10%, então nós temos uma... Um, um, um, <risos> é? A perspectiva do que o futuro é passar do avô para o pai e depois vai falar Exatamente, e vai exatamente falar e está, está, amigos, está aqui e está ali, pessoas muitas vezes a falar na questão profissional que têm estas conversas e que pedem informações sobre questões direcionadas para, para, para, para questões raciais. Ou seja, há pessoas que efetivamente têm atitudes muito positivas e que são atitudes que parecem minúsculas. Uhum. Mas se 10% da população claro. decidir de tomar estas atitudes que parecem é? uh, ridículas e minúsculas e que não servem para nada, então podemos fazer algo muito positivo. E no início tu descreveste, disseste que as redes sociais são vistas, pela maior parte das pessoas, como uma coisa superficial. E eu acho que é um erro ver as, as redes sociais como superficiais. Elas são, é profundamente mundanas. Por isso é que estamos uhum. aqui. <risos> Exatamente. É, é, é, é então mudar isso. É que são profundamente mundanas, profundamente ordinárias, ordinárias no sentido normais. Uhum. A, nossa gera, a geração millennial, a geração Z, vive uma enorme parte da sua vida nas redes. E não é... Hum, já não há essa coisa do a minha vida offline e a minha vida online. Uma enorme parte da minha vida está no online. E isto é que quanto mais novos nós somos, mais isto vai ser verdade. Estás-me só se a fazer estiver velha porque eu estou a dizer que não, não tem, há dito, okay, não não questão tem questão problema. Ser velho, não é uma questão de Eu, se ficar offline, há muitas amizades que eu não vou poder continuar a nutrir. Hoje em dia as amizades já não se fazem com o próximo... Quer dizer, nós estamos, estamos a falar em, em, em leis para o teletrabalho. Não há cá cafés ao meio do... do, do a meio do trabalho. Que há levantada. zooms para falar mal do chefe. Literalmente. <risos> as pessoas estão a organizar zooms para falar mal do chefe. Isto é fundamental. Nós já, isto, as redes sociais não são superficiais. As redes sociais são tão profundas quanto a vida de cada pessoa uhum. que lá está for. Há pessoas que vivem vidas muito superficiais e há pessoas que vivem vidas coitadas, que só querem cortar os pulsos, porque aquilo é tão profundo que a pessoa nem consegue sair da cama. Cada um, cada um tem o seu, o seu equilíbrio. Portanto, não acho que haja nada. Agora, é altamente mundano. Sim. dá de tudo. Há entretenimento, há política, há sexo, há saúde, há, há política <risos> se ligares às notificações de que pode E o sexo ah. também, nem só consegues ver. Okay. Não é verdade, porque depois depende do sexo. Depende, depende se é moral uh, americana okay. ou a moral europeia. Se for moral americana, há é sexo na mesma. E há violência, imensa violência. Certo. Sim, pronto. Porque somos morais diferentes e quem manda são os americanos, que é uma coisa que também me incomoda profundamente, mas tudo bem. Uh, eu prefiro gente, ver gente não há gente morta, mas cada um sabe sim. <risos> sim. <risos> Pronto, isso é aí, quando entramos na é, parte Estar é, aqui a dar sacudinhas, mas não. Dar eu, estas coisas... Isto é os meus posts, estás a ver? Não vai ver gente morta, é um ótimo post para a minha página! É a parte da democracia, não é? Podemos estar. Sim, né? Completamente. É. Uh, eu não me lembro exatamente qual era a tua questão, mas qualquer coisa a ver com como é que podemos ter uh, o, o nosso impacto com Paulo, político... Com não é? Exatamente. Como Para já, uh, segundo as reações que viste aqui, de facto também acho que estamos todos muito mais... Uh, sei se muito mais, mas estamos todos mais uh, engajados com a política, também porque percebemos que a política é a vida, <risos> é, é aquilo que... Eu acho que é isso, não é mudar essa visão, não é que é? Não é preciso estar obrigatoriamente filiado a um partido um... ou a, a política faz-se assim, não é? Faz-se aqui também. E tanto que nas redes, é tão... Um, e, e eu acho que esta é a mensagem que é difícil de passar e é difícil fazer com que as pessoas ajam neste sentido. Que é, quando, quando vemos um conteúdo com o qual uh, nos identificamos, ou que, que achamos, que okay, isto faz sentido, isto, é, isto vai de acordo com a minha opinião, ou isto mudou a minha opinião, ou isto dá-me que pensar, é, é muito importante que essas coisas sejam partilhadas, portanto que as pessoas uh, se envolvam, que, que comentem, quando, quando, quando os influencers dizem, comenta, partilha, põe o like e tal, isto, isto é porque não é, não é sim, para, para ganhar é seguidores ou alcance vazio, não, é porque uh, um, um conteúdo que acaba ali não serve para nada. Portanto, se eu me quero envolver politicamente, se eu quero ter uma, uma voz ativa, eu vou ter que começar a partilhar estas coisas, eu vou ter que começar a validar estas coisas ao partilhá-las e eu vou ter que começar a fazer com que a minha comunidade se interesse por isto. No fundo é, também responsabilizaste por aquilo Sim. que estás a... a Sim, toda a, gente, toda a gente que lê também tem essa responsabilidade de, de, de fazer com que a mensagem chegue mais, a, a mais pessoas. Não só, a, como, como a Mafalda estava a dizer, de, de falar depois à mesa de jantar e, e de chegar offline, mas na própria rede, como há tanta gente a ver, eu, eu próprio vou ter que partilhar isso, vou ter que mostrar que estou interessado nisto, ou que isto me fez pensar, ou que acho que as pessoas à minha volta deviam dar talvez um bocadinho mais de, de atenção. E é, e é muito difícil fazer com que as pessoas o façam. É, porque as pessoas parecem que se gostam de esconder. Eu sinto imenso isso. As pessoas muitas vezes gostam do, do daquilo que viram e, e, e agradecem por terem visto isso. Mas depois, quando têm que ser elas quase a dar a voz para aquilo que viram, já não querem, não querem. já se escondem, uhum. já, já ficam... Já entram na zona de desconforto. Uhum, porque sim. a zona de conforto do Instagram é, é a pessoa que está ali passiva. É quem mete likes. Só isso, não é? Às vezes nem likes põem. Conheço muitas vezes que nem likes Cala, já só está só ali a ver. Só é. Eu tenho seguidores que, só, que, nunca que nunca comentam nada do que eu publico, ou seja, aquilo que é público, nunca comentam nada, nunca dão likes, mas comentam todas as minhas stories. coraçãozinhos e muitas é, é, stories. É, ou seja, eu sei que eles estão a ver. Estão querem, a ver até que demais! Eles não querem que os outros vejam que eles mas não estão a ver. Exatamente! E isso compromete, não é? Isso não só. É, eu estou a pôr aqui muito o, o problema nas pessoas, e a dizer, não é? Estou a dizer, ah, vocês é que têm que partilhar. Mas também a verdade é que se nós partilharmos conteúdos partilháveis, uh, vai ser muito mais fácil que as pessoas de facto queiram dizer, ah, olha, eu, eu gostei disto, eu sou, uma, eu sou uma pessoa que gosta disto. Ah, e portanto estou a partilhar isto. Isso. tem a ver com a nossa estratégia, e sobre, e com o, o facto disto ser comercial. Exatamente. Porque, porque sobre conteúdos partilháveis, que eu no início esqueci, e nós devíamos estar todas, nós estamos todas mais ou menos ali a olhar para o para aquela ilustração incrível que o Carlos Martins está a fazer Sim. desde o início, não. e eu, a culpa foi minha, que no início me esqueci de, de que ele ia começar aquele trabalho incrível que nós, que vai ser super partilhável. Oh, uh, partilharemos. A, aquela ilustração que basicamente resume os pontos principais desta nossa conversa e que vai tentar também criar esse, esse engagement, temos que falar em português, não é? Esse engagement, engagement, é uma engagement. palavra incrível. É uma palavra muito feia. Uh, mas, uh, Tentar também tocar, causar esse efeito dominó e, e saem sempre Sim. ali ilustrações muito, muito curiosas que nos põem a pensar e, portanto, uh, vamos convidar depois as pessoas também a olhar e eu convido-vos a vocês todas a partilhar isto nas vossas redes claro. sociais, que é para continuarmos aqui a, um, este, este trabalho. Um, e, enfim, nós continuávamos a falar, nós esgotámos o nosso tempo. Gostava-se ficar só de uma nota final, que acho que era importante também para esta, uh, para esta semana em particular e, como eu tinha dito no início, um, quando se fala de sustentabilidade nós falamos de muitas coisas, é? É, é muito mais transversal do que aquilo que às vezes nós achamos que é. Isto é a sustentabilidade. Uhum. Um, é, a arte, o ativismo, um, os poucos mais aguerridos, vamos chamar aguerridos, um, as conversas mais duras que é preciso ter sobre assuntos que são tão fraturantes ainda na sociedade como o racismo e conseguir juntar toda a gente num, no mesmo sítio um, a falar sobre isto a pedir às pessoas que falem sobre isto também é sustentabilidade, porque a nossa sociedade só sobrevive se nós todos conseguirmos claro. fazer a nossa parte, não é? Portanto, ficar isto também uh, devia ficar claro. E agora, como vocês são influentes uma nota final para, para terminarmos isto, sobre aquilo que vocês também acham que nós podemos fazer e como é que nós, no sofá uh, ou aqui, podemos ser ativistas das nossas causas, não é? bom como é que nós podemos ser ativistas? É em 30 As causas. <risos> <risos> conversem tipo muito. Story, tipo eu, story. Para, eu para mim isto é simples, conversem. Falem, falem, falem até não terem mais nada a que falar. Falem como falam de futebol. Falem, Sim. porque mesmo que digam muita porcaria junta, eventualmente dessa conversa vai-se retirar algo importante, vai levar uma reflexão. E é essa reflexão que pode mudar muita coisa. Por isso, falem. Ai. Eu concordo não concordo plenamente e, e adoro dizer isto e as pessoas acham sempre tempo. trabalhem menos, percam menos tempo a trabalhar, porque nós damos muito o nosso tempo a patrões que estão a marimbar para nós e este sistema que também está a marimbar para nós, então, trabalhem menos e passem mais tempo a ler outras coisas, a provocarem-se, a pensar, a pensar muito e a conversar ainda mais, mesmo que digam as neiras. Mesmo que alguém se zangue com vocês e tenha que pedir desculpa, eu passei por isto três vezes no último mês, estou muito chocada porque fui fiz três vezes horrível e das três vezes tive que fazer pedidos de desculpa no mesmo sentido, E é mesmo difícil, quando <risos> a pessoa sente mesmo culpa, a sério. Mas é fundamental porque sai dali. Nós aprendemos, quando erramos aprendemos ainda mais depressa, é uma característica humana. Uhum. Uh, os trambolhões, não é? Quando dói a gente, a gente aprende mais rápido. trabalhar uhum. uh, trabalhem menos, uh, pensem mais. <risos> Bom, não sei se a gente vai ficar feliz com essa. Só os patrões é que não. <risos> ah, eu acho que é isso, é falar e... É falem e façam, pronto. Eu, sim, eu, eu acho que era isso, é falem e façam e não é preciso pôr um, uma grande expectativa no que é que nós vamos dizer ou no que é que nós vamos fazer. Uh, pequenas coisas, uh, acho eu, ajudam porque... Nós também às vezes temos muita ideia de que já temos de estar ali para estar envolvidos e para estar a ter algum impacto, mas eu e acho que todas nós também começámos <risos> lá atrás, não é? Começámos com pensar umas coisas, com falar, com fazer, portanto é isso, quanto mais se fala e quanto mais nos envolvemos, vamos uh, perceber claro. Sim, Carolina desculpe, antes de... Dentro. Quando tu estavas a dizer às pessoas para se organizarem, Sim. basicamente, há pouco, não é? Para irem para uma, um, um, um coletivo, uma, uma ONG, e as pessoas acham, ah, organizo, me depois vou ter que ir pintar paredes. Não. Não, não. É que essa malta precisa de ajuda com tudo. Tu podes ficar em casa no sol a fazer alguma coisa, mas estás organizado, Ou seja, Sim. o teu impacto vai ser maior. Uhum. Uhum. Exatamente. Ficou o apelo. E, e informar-nos. Sim. Uh, a educação é a base de tudo, portanto, uh, de, quando vemos uma coisa que temos dúvidas ou, ou que nos cita, suscita esse interesse ou que nos choca, ou quer que seja, é antes de formarmos a opinião, hum, que é muito fácil, <risos> é informarmos sobre as coisas, é lermos mais, é, é procurarmos outras narrativas, é, a Carolina faz muito isso, que, que ela, hum, tu, tu falas muito de sigam esta página, esta página, esta página, são pessoas que estão no lugar de fala, que sabem do, do, do, que, do que estão uhum. a falar e, e que estão a trazer as informações certas. Portanto se estivermos informados, acima de tudo, depois quando formos falar e quando formos fazer esse tal engajamento, já o vamos fazer com, com muito mais conhecimento e vamos fazê-lo pelo lado certo, seja qual for a nossa opinião. E é tranquilo dizer não sei, porque não temos que sim, saber sim. tudo, não é? super tranquilo. Ou oh, ainda Exatamente. não tenho uma opinião sobre este assunto, Exato. também é uma coisa que eu gostava de ouvir mais pessoas a dizer. Incluindo eu, se calhar. Sim. Não sei. <risos> é uma aprendizagem, não é? Para toda a gente. Uh, muito obrigada, obrigada a todas. Uh, muito obrigada ao Carlos, que vai, no fundo, resumir todas estas ideias que obrigado, vocês Carlos. partilharam aqui. No fundo, o que é que fica? Informação, educação, partilha, responsabilidade. Cabo-nos a todos. Não é assim tão difícil. Podemos fazer mais no terreno, mais no sofá, de forma mais aguerrida ou à mesa do jantar. Um, há muitas formas de mudarmos o mundo e amanhã continuamos a conversa, porque isto ainda temos aqui muita sombra para falar. Obrigada a todas. Obrigada. obrigada.